O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça. E esse era o ponto. Olá, seja bem-vinda ao Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24. Eu sou o deputado distrital Fábio Félix. Você que é ouvinte frequente aqui do canal deve estar estranhando a falta da voz da Gisele aqui na abertura. Infelizmente, estamos tendo um surto de dengue aqui no DF. Já tivemos quase 30 mil notificações só este ano e nossa apresentadora foi uma das atingidas. Volta logo, Gi. Para o programa de hoje, então convidamos a Verônica, que também é da equipe de comunicação aqui do Gabinete 24. E aí, Verô, qual é o assunto de hoje? Oi, Fábio. Seguimores, eu sou a Verônica e no programa de hoje vamos falar sobre os vazamentos do Intercept, sobre a relação entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol. Para falar sobre o assunto estamos aqui com o Luiz Felipe Miguel, que é professor de Ciência Política na UNB e autor de um artigo recente que ele chamou de conspiração Lava Jato, que tem repercutido muito nas redes sociais. Tudo bem professor? Oi Verônica e Fábio, tudo bom? Estamos também, claro, com o Fábio e conversamos ontem com o deputado David Miranda, que como jornalista participou dos vazamentos do Snowden em 2013 e é casado com o Glenn, um dos autores da reportagem do Intercept. Para quem não acompanhou o que aconteceu, o Intercept publicou essa semana algumas reportagens revelando que o, o Sérgio Moro e o procurador D'Elanhol trabalharam juntos, dentre outras coisas, para prejudicar o PT nas últimas eleições e atuaram diretamente na prisão do Lula. Qual é a de vocês sobre o que vem acontecendo no Brasil. Vamos começar com o David Miranda. Olha, o cunho político dessa situação toda é inacreditável, é inacreditável, assim, é igual 2013, tem muita semelhança, todo mundo imaginava que os Estados Unidos estava espionando, mas a gente não tinha os documentos para poder comprovar. Aqui, todo mundo imaginava da relação entre o, o Moro e o Daranol. aí, de repente, o Glenn ganha esse archive e demonstra todo esse sistema. Olha, eu eu acho que essas revelações mostram que o desvio de conduta do juiz e do procurador fizeram com que as eleições do ano passado tomassem um outro rumo. Isso é uma, uma pauta que precisa ser debatida, que precisa ser discutida muito a fundo. Mas na realidade o que precisa estar sendo debatido agora, o que implica é como o é, um ministro continua depois dessas revelações num lugar sentado como ministro da justiça, né? um superministro e como um promotor ainda continua sentado como promotor depois dessas revelações. No mínimo, o que deveria estar acontecendo agora no dia seguinte, na segunda-feira, eles seriam afastados dos carros. Professor Luiz Felipe. Eu acho que para quem acompanha com atenção o desenrolar da Lava Jato desde que ela começou em 2014, não existe exatamente uma surpresa, porque desde o começo existia um timing muito estranho entre as ações da Operação Lava Jato e a busca de desqualificar ou de prejudicar candidatos à esquerda do centro na política brasileira. Então já em 2014 existia uma relação, entre a Operação Lava Jato e a tentativa de alavancar a vitória de Aécio Neves nas eleições daquele ano, depois a Lava Jato esteve casada com o processo de derrubada da presidente Dilma Rousseff, e, enfim, como a gente sabe, ao impedimento e à prisão do ex-presidente Lula. Mas é muito diferente a gente tem uma série de coincidências que nos levam a acreditar que existia uma motivação política e nós estarmos de frente a um conjunto de evidências que mostram que, de fato, essa motivação política presidiu a Lava Jato. Então fica claro para mim que a gente está de frente de um processo de criminalização de uma parcela da política brasileira com o objetivo de influenciar nos resultados políticos e levar o Brasil para um determinado caminho, que é o caminho do retrocesso social e da desnacionalização que foram os produtos do golpe e são hoje as políticas do governo do governo Bolsonaro. Acho que é muito grave que a gente tem hoje já há condições de afirmar com bastante certeza que houve um processo contrário ao funcionamento da democracia no Brasil levado a cabo por um conluio entre uma parcela do Judiciário e uma parcela do Ministério Público. É, eu tenho uma leitura, professor, também assim, muito parecida no sentido de que a Lava Jato ela tem, tem e teve um papel político, acho que estrutural, nessa criminalização da esquerda do último período. Né? Assim, a prisão do Lula, eu acho que é o fato mais emblemático e o fato dele continuar preso mesmo com, né, com tantos recursos judiciais, que em outros casos né, eles resultaram em soltura da pessoa que está presa, mas existe todo um trabalho, uma conspiração, né, o que muita gente tem falado, um conluio né, do setor que atua no sistema de justiça e na política para que ele se mantenha preso. Né, então isso, isso aconteceu nas eleições e acontece agora. Mas há algumas diferenciações, me parece que a Lava Jato é mais complexa e algumas pessoas que tentam fazer diferenciações ou conceituais ou políticas da Lava Jato. Então, assim, algumas pessoas consideram que a prisão do Eduardo Cunha, a sede da Lava Jato do Rio de Janeiro, né, que condenou e, e é, desvendou o esquema de corrupção no Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral, Pezão e etc., teria uma diferença da sede da Lava Jato de Curitiba com, com a forma como o Sérgio Moro e o Deltan Dalaiol conduziram esse processo. Você vê diferença nisso? Olha, Fábio, eu não sei. Eu, na verdade, no momento eu, eu, eu teria uma resposta agnóstica a essa questão, certo? Eu acho que existe, claro, uma diferença entre uma condução deliberadamente política de maneira a enviesar uma investigação e um processo judicial, que já ficou claro que é o que aconteceu em relação ao Lula, isso está provado já pelo início do vazamento apresentado pelo Intercept Brasil, e por outro lado, um, vamos dizer assim, um processo que ocorre de uma maneira que não viola princípios básicos do processo do processo judicial devido, mas que colabora politicamente com uma determinada situação. O que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar em cima das comprovações, do, dos elementos comprobatórios que apareçam. Até o momento, o que está comprovado é uma conspiração para criminalizar o Lula. Uma conspiração no sentido de que aquele que seria o responsável pelo julgamento, o então juiz Sérgio Moro, estava orientando a investigação em conjunto com é, procuradores do Ministério Público. Então, isso está aprovado. Se surgirem elementos que provem que outros processos da Lava Jato foram contaminados pelo mesmo tipo de promiscuidade entre Judiciário e Ministério Público, a meu ver, eles têm que ser igualmente anulados. Porque eu acho que o importante é isso. A questão não é libertar o presidente, o ex-presidente Lula. A questão não é julgar que o Lula tem alguma imunidade. A questão é que Lula não teve um julgamento justo. Isso sempre foi denunciado, e existiam muitos elementos para nos levar a essa conclusão, e hoje isso está aprovado. Se outros não tiveram julgamento justo, mesmo que sejam pessoas que pessoalmente eu julgo é, é, repulsivas, elas têm que ter os seus julgamentos anulados e o processo tem que ser tem que ser refeito, porque ninguém defende impunidade, ninguém defende a permanência da corrupção. O que se defende é que o combate à corrupção não pode pré-julgar e não pode atropelar direitos individuais que foram conquistados depois de muita luta no Brasil, como o direito de defesa e a presunção de, de inocência. Ainda sobre esse assunto, na nossa conversa de ontem com David Miranda, ele falou da possibilidade de criação de uma CPI e o risco de que isso pudesse afetar toda a Operação Lava Jato. Vamos ouvi-lo. A gente teve uma, uma conversa dos, dos líderes da oposição, né, onde eu estava, é, e a ideia da CPI é uma ideia muito é, que vem em comum, né? é uma das funções do parlamentar é fazer uma CPI. Só que a gente tem que tomar cuidado, que a CPI ela pode tomar rumos completamente diferentes e ela pode acabar desmontando é, um projeto todinho que foi a Lava Jato. Vejamos bem, as denúncias que foram feitas agora, essa semana, pelo Intercept, elas demonstraram que duas figuras, principalmente, estavam envolvidas nisso, que era o juiz Moro, né, que hoje é o Ministro da Justiça, e o Procurador. Então, assim, eu não acho que toda a operação tem que entrar nisso. Por quê? Existe um centrão que tem um, uma investigação sendo feita neles, existem vários outros atores que vão estar querendo obter, depois que uma CPI é feita na casa, ela é, pro, ela é por proporção, né? proporcionar a quantidade de, de, de partidos para uhum. você ter acerto. Então você pode colocar uma situação muito perigosa. Hoje o dia amanheceu com entrevistas de juristas de todo o Brasil afirmando que o diálogo do Sérgio Moro foi ilegal, imoral e com uma conduta vetada no mundo todo. Ao invés de negar o teor das conversas, é, os envolvidos vêm tentando desqualificar o vazamento, porque teria sido fruto de uma ação criminosa. O que, que vocês acham sobre isso? Então, é, aqui no Brasil e na maioria das partes do mundo, a gente sabe que qualquer jornalista que receba um material de alguma fonte, ele não pode é, ser julgado pelo material, de qualquer forma que foi pego aquele material. Até agora não foi comprovado, né, Saiu matérias recentes falando que é, não há comprovação, o Telegram está falando que não houve hackeamento, então provavelmente... O vazamento pode ter sido feito é, de dentro, de pessoas que eram parte do grupo, né? porque a Lava Jato é, ela bate interesses políticos, econômicos, em várias esferas. né? Então, assim, pode ser pessoas de lá dentro que fizeram esse vazamento. Então, isso torna o um material completamente legal até para poder colocá-los na justiça. Não, é engraçado o Moro fazer esse tipo de, de observação agora, já que ele é um vazador profissional, mesmo estando instituído né, num cargo de juízo, que é absurdo, assim. Mesmo que o vazamento tenha ocorrido de uma maneira ilegal, existe uma diferença profunda de gravidade entre esse pequeno ilícito, não tem comparação com o fato de que alguém que tem a responsabilidade de promover um julgamento ficar conspirando com uma das partes. Como vários juristas colocaram, e se fosse o contrário? Se fosse um juiz orientando a defesa é, de um réu? Todos perceberiam rapidamente que isso é uma imoralidade e uma ilegalidade. Isso está escrito com todas as letras no Código de Processo Penal. Tudo indica que o juiz Sérgio Moro, ou então o juiz Sérgio Moro, cometeu um crime no momento em que ele colaborou da forma como colaborou com a acusação. O papel do juiz não é condenar. O papel do juiz é julgar à luz da lei e das evidências da maneira mais imparcial que puder. Então, existe um consenso no mundo jurídico, certo? Porque independente das diferenças dos procedimentos legais nos diversos países, existe um elemento comum que é a ideia de que o juiz tem que manter a sua imparcialidade, que o juiz não pode se comprometer com nenhuma das partes. Isso é uma questão de lógica elementar. Então, se a gente for olhar o que os juristas do mundo inteiro falam, eles falam, se fosse no meu país, esse país pode ser os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Espanha, esse, esse ministro já teria saído do seu cargo, ele já teria sendo alvo de um processo pela quebra da, da mínima moralidade, no exercício é, de suas funções. Quando a gente vê alguns integrantes da elite é, jurídica do Brasil tentando defender o, o Sérgio Moro, como foi o caso do ministro Luiz Roberto Barroso, que em declaração circulou ontem, uma jornalista do Rio de Janeiro disse que quem é contra o Sérgio Moro está do lado dos corruptos, é porque a gente vê então que existe de fato uma decadência da vigência dos princípios básicos do direito. Eu acho que talvez um dos elementos mais graves desse processo todo tenha sido essa declaração do Barroso, porque mostra que no Supremo, que tem como uma de suas funções Básicas defender a Constituição. Você tem vozes que julgam que é necessário um punitivismo a todo custo que se a gente acha que fulano é culpado, a gente atropela todo o devido processo legal a fim de puni-lo, isso é o oposto do Estado de Direito o Estado de Direito é aquilo que a gente vinha tentando construir no Brasil a partir do final da ditadura não, tem um outro elemento que são os capítulos dessa história, né? ele era o juiz Sérgio Moro que atuou politicamente para tirar Lula das eleições, para atacar a imagem e a história de Lula né? e com isso a gente não está e eu, no caso, não faço um juízo de valor se Lula é inocente ou culpado. A questão é a análise processual e política do que foi conduzido pelo juiz Sérgio Moro e pelo procurador da Laiol. E o segundo capítulo, ele vira ministro da Justiça, do governo que derrotou esse grupo político, do governo da extrema-direita. Então, ele é premiado com o Ministério da Justiça, com superpoderes, com a tentativa que ele não conseguiu de controlar o COAF, para continuar tendo incidência, inclusive jurídica, no diálogo com o sistema de justiça com o Ministério Público Federal, né, uma incidência que pode ser promíscua. E o terceiro capítulo seria, né, que não aconteceu ainda, a premiação dele com o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma proposta que o Bolsonaro falou, não é a gente que está dizendo. A gente já sabia, todo Sim. mundo desconfiava, claro. mas o próprio Bolsonaro disse que ele premiaria ele com uma vaga no, no, no Supremo Tribunal Federal. Uma vaga que nem é comum para um juiz de primeira instância federal chegar ao Supremo. Mas sem questionar, né? Esse mérito especificamente é um prêmio a ele que garantiu a vitória do Bolsonaro, já que Lula tinha 30, 36% das intenções de voto já no primeiro turno e figurava em primeiro lugar. E a minha reflexão, eu queria te ouvir também, professor, sobre isso, é que é, isso coloca em xeque o nosso Estado Democrático de Direito de forma global. É, a democracia brasileira, e o resultado das eleições de 2018. Então assim, conversando um pouco ontem com o deputado federal David Miranda, ele relatava isso, como isso coloca em xeque o resultado eleitoral e até a legitimidade do governo vigente, já que você não deu condições iguais para todos os grupos políticos disputarem as eleições de 2018. Como é que você enxerga isso? Olha, Fábio, é claro que se a gente for pensar de uma maneira ideal, o processo eleitoral num país como o Brasil, ele sempre tem uma legitimidade controversa, porque nós nunca temos, de fato, uma igualdade de condições, porque alguns grupos têm a simpatia dos meios de comunicação de massa, têm a simpatia dos detentores do poder econômico. Mas o que a gente aceitava como mínimo é que legalmente, que o Estado brasileiro não trabalhasse para impedir que determinadas alternativas ficassem à disposição do público. É exatamente esse o ponto que muda em 2018 e sendo comprovado, como tudo indica que está se comprovando, a atuação politicamente motivada da Lava Jato realmente tinge de completa ilegitimidade a eleição de 2018. Porque é uma eleição em que o o candidato que era o favorito nas pesquisas e que teria uma grande chance de vitória foi afastado, não por causa de uma condenação em segunda instância, que a gente já julgava que tinha sido rápida demais, tinha sido, havido um atropelo em vários sentidos, o cronograma da ação muito diferente do que é o usual, mas com é esse sendo o motivo principal da ação dos agentes do Estado, tanto na, na, na procuradoria quanto no judiciário, quer dizer, eles fizeram de tudo e os diálogos já divulgados mostram isso, eles tinham a intenção de tirar Lula da disputa. Então, a meu ver, eu não sei se a gente tem condições políticas para isso. A meu ver, o que era necessário nesse momento era a anulação da eleição, a anulação do julgamento e a anulação da eleição. E tem uma coisa que você falou que eu queria só dar um, fazer um pequeno comentário. Não se trata de dizer que Lula é inocente, se trata de dizer que Lula não mereceu um julgamento justo. Qualquer cidadão deve merecer um julgamento justo e a sua inocência será determinada juridicamente a partir desse julgamento. Por outro lado, como presidente, como líder político, Lula fez muitas coisas que podem ser consideradas criticáveis. Mas esse é um julgamento político que numa democracia deveria caber ao eleitorado. O que se procurou fazer tirando Lula da disputa foi impedir que o eleitorado fizesse o seu julgamento político sobre a ação de Lula na presidência e como líder do PT. Estamos chegando no final do programa e eu queria fazer uma última pergunta. Para além da CPI que o David já comentou, o que a sociedade e as forças políticas podem fazer agora? O que você acha, professor? Olha, eu acho que o primeiro ponto vem um pouco na linha do que eu acabei de falar. É necessário deixar claro que a campanha que segue o slogan Lula Livre, é, na verdade, uma campanha pelo Estado de Direito, ou seja, pelo direito de todos os brasileiros a terem um julgamento justo, pelo direito a que todos recebam o tratamento de acordo com aquilo que a lei está, está prevendo, que não é uma campanha de lulistas ou de petistas, que é uma campanha pela retomada dessas regras mínimas do Estado Democrático de Direito. É importante também que a gente aproveite esse momento para fazer uma crítica de um punitivismo que o discurso anticorrupção assumiu. Que a ideia de que a corrupção sendo, como esse discurso coloca, o grande problema do Brasil, qualquer coisa que se faça para combatê-la é válida. Mesmo que seja atropelando as regras, atropelando os direitos, atropelando as liberdades. É importante observar que a corrupção é sim um problema brasileiro, não é seguramente único a meu ver, não é nem mesmo o mais importante, mas que a gente perde muito mais do que ganha se o preço a pagar por um determinado combate à corrupção seja o fim da nossa, nossa democracia. Inclusive porque o problema do punitivismo é que ele julga antes de analisar as provas, ele julga sem dar direito de defesa, ele faz com que a gente perca exatamente essas garantias que são tão importantes para a democracia. Então, como alguém falou, e agora eu não vou saber dar o crédito correto, mas aquelas pessoas que são de fato convictas da culpabilidade do Lula deveriam ser as mais indignadas com o juiz Sérgio Moro e com o Dallagnol nesse momento porque Dallagnol e Moro estariam jogando fora o processo com as suas ilegalidades. Se eu acredito que o Lula é culpado, eu devo mais do que ninguém querer que ele tenha direito a um julgamento justo, exatamente para que essa culpa ficasse claramente é, determinada. Então eu acho que é importante tentar romper um bloqueio de uma parte ainda importante da mídia contra a divulgação dessas informações, eu acho que são informações que têm um grande potencial de comunicação, porque não é uma coisa difícil de ser entendida o que está acontecendo, um juiz sendo parcial, é importante fazer uma campanha para romper esse bloqueio e reenquadrar essa questão como sendo, na verdade, uma defesa do Estado de Direito e da Democracia. Não, eu vejo que tem muitos desafios, assim. Pegando um pouco pelos desafios políticos, concordo com a fala do professor Luiz Felipe, e eu acho que os desafios políticos são uma atuação, inclusive, na rua. Eu acho que tem que virar uma agenda política nossa é desconstruir a Lava Jato, especialmente essas lideranças que atuaram nesse processo que não foi jurídico, foi político. Segundo, eu acho que a Câmara e o Congresso precisam investigar. Existe uma margem na Câmara e no Senado brasileiro hoje para que essa desconstrução aconteça e para que haja uma investigação de quais foram os limites éticos exatos né, onde esses, esse juiz e o procurador atuaram e outros procuradores atuaram nesse caso. Né? Eu acho que o sistema de justiça ele precisa se recompor de forma democrática, transparente para a população. E eu acho que a investigação do Congresso ela é, ela é um gesto importante. E também ganha força a luta pela libertação do ex-presidente Lula. Né? Então a agenda Lula livre, a pauta política pela libertação do Lula ganha muita força nesse momento, o que não diminui as outras pautas importantes para a esquerda, para o setor progressivos e eu queria fazer um último comentário que eu acho que me choca por eu ser também LGBT e, e tal tá hoje num cargo político de deputado distrital são os ataques que tanto Glenn Quanto o David tem sofrido, né? Não só ataques, mas também ameaças, né? Ameaça de morte que o David recebeu, que é grave, o David que não tem relação direta com o que aconteceu, mas é companheiro. Então tem uma coisa assim, que é nojenta que é quando você vê as pessoas escrevendo marido do deputado do pessoal entre aspas, companheiro entre aspas, né? Sendo que eles têm uma família, uma família linda, dois filhos, né? E, e o David é um deputado federal que assume uma vaga porque foi pelo voto popular. Né? uma outra pessoa renunciou e ele teve voto para assumir a vaga de deputado federal. E o Glenn é um jornalista renomado no mundo inteiro né? e premiado, inclusive. Então, assim eu acho que é muito absurdo onde até a homofobia, essa extrema direita, utilizar essa homofobia, essa baixaria para desqualificar o trabalho deles. Então, acho que é importante também a gente responder a esse processo e não permitir que eles sejam atacados. Assim, né? Então, acho que fazer esse desagravo ao Glenn, né? que é respeitável o trabalho dele, e ao David como deputado federal, figura que agora vai atuar no campo da política e do Congresso Nacional para que essas denúncias sejam, de fato, apuradas. isso assim é, é já esperado, né, de, de haver esses ataques, essa cortina de fumaça, os é, ataques homofóbicos chamarem de namorada, namorado, namorado é, diminuir... Não falar do nosso relacionamento, chamar de casado, entre aspas. É como se a gente não fosse casado, como se a gente não constituísse uma família com dois filhos e 25 cachorros. Nós somos um, um casal afetivo. Em lugar de poder, eles não aceitam que o Glenn, sendo um gay assumido, seja o cara que está tirando o juiz Moro, o herói da nação, que foi o cara para eles. Então, eles não vão aceitar um viado fazer isso. Ah, não, não, aí vai aceitar um outro viado sendo parlamentar. Não vão aceitar, eles não vão aceitar. O problema deles é que eles não vão aceitar. Hoje em dia, a minha família existe continua existindo, resistindo e vai continuar existindo na sociedade. Que queira que eles não. Então, assim, vai ser e vai ser assim. A, a, a, a real coisa que está atrás desses ataques homofóbicos é exatamente isso. Eles nunca vão aceitar. eles Querem que a gente seja a piada, que a gente esteja lá. Por isso que eles fazem piada o tempo todo com isso. Eles não aceitam isso. Então, eles vão ter que engolir porque a gente vai continuar fazendo nosso trabalho porque a gente... Não tem medo de LGBTfóbico, a gente vai encarar de frente, vai estar batendo de frente, não só LGBTfóbico, qualquer tipo de ameaça à democracia, a gente vai estar lutando contra esses caras e vai estar fazendo da forma que a gente está fazendo agora. Bom, seguiremos acompanhando os vazamentos e estamos ansiosos que o Intercept lance logo as próximas reportagens. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Balbúrdia e não deixe de se inscrever na sua plataforma preferida. Estamos no Spotify, iTunes e também no SoundCloud. Até a próxima!